Boa noite, gente. Então, eu me chamo Rebeca Bello, sou enfermeira. Fiz o curso do acompanhamento terapêutico quando estava finalizando a minha graduação. E o curso me ajudou, porque assim, eu sou apaixonada pela área de saúde mental. Fiz a minha especialização. E para eu poder estar tá trabalhando com os pacientes, eu precisava ampliar um pouco mais meus olhares. E o curso me ajudou ampliando os olhares, porque ele foca como ser um acompanhante terapêutico, que era o que eu estava pensando em fazer também, associando com o trabalho de tratamento mental. A enfermagem, ela tem um contato direto, então... Eu poderia tanto trabalhar com a parte de enfermagem como de acompanhante terapêutica. E hoje eu estou buscando até o trabalho online de tratamento terapêutico, sendo acompanhante né, online. E estou tendo grande sucesso porque aqui em Salvador não tem esse trabalho. E eu espero que possa estar tá ampliando cada dia mais e tendo esse reconhecimento. O curso é ótimo, o professor Alex, ele é maravilhoso, tá sempre pronto para tirar todas as dúvidas, é muito rápido, ele é um monte de pessoa, e tá sempre apoiando e incentivando, que é isso que o momento estava precisando. Muito obrigada, tchau.